Eu sou Frei Dorvalino Fassini e quero parabenizar o estimado e alegre jovem Frei Leandro Joel defende, pelo dia do seu aniversário, dia 17 de fevereiro de 1968, a humanidade e a ordem se enriqueceu com o teu nascimento, Joel, Leandro, Frei Leandro, parabéns.